Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do Mestre Pandemônio, o Arauto de Mephisto. O Mestre Pandemônio surgiu na revista West Coast Avengers número 4, mas a sua história de origem só seria contada na revista West Coast Avengers número 52. Martin Preston era um jovem em ascensão em Hollywood, que um dia teria sua vida alterada drasticamente quando sofresse um grave acidente de carro e acabasse perdendo seu braço. Subitamente, o demônio Mephisto aparece, para ajudar Preston, o dando novos braços feitos com uma estrutura demoníaca, permitindo que agora o jovem pudesse invocar demônios com suas próprias mãos quando quisesse. Entretanto, isso veio com um custo, uma marca de forma de estrela com cinco pontas em sua barriga, que segundo Mephisto, isso significava que para devolver os seus braços, ele precisou separar a alma de Preston em cinco partes pelo mundo, e ele deveria recuperar cada fragmento para, assim, conseguir a sua alma de volta. Entendendo a gravidade da situação, Preston abandonou a carreira de ator e se tornou o poderoso mestre Pandemônio, o Invocador de Demônios. Iniciando sua jornada para encontrar os fragmentos de sua alma, o vilão entrou em combate contra diferentes heróis do universo Marvel, como poderoso coisa, sempre perguntando em seu combate se seu oponente era um dos cinco. Eventualmente, o Mestre Pandemônio acabaria encontrando o primeiro fragmento que faltava da sua alma, e logo iria em encontro dos outros, quando visitou Vanda Maximoff, a feiticeira escarlate, e sequestrou os seus filhos. Para entender essa história, é necessário saber que Agatha Harkness um dia confrontou Vanda sobre a verdade secreta de seus filhos. Eles não existiam e eram somente frutos de delírio da mente da poderosa Vingadora, existindo, na realidade, apenas quando ela estava pensando neles. O que Agatha jamais poderia imaginar era que Wanda criou os seus filhos utilizando forças ocultas, os fragmentos de alma. Dessa forma, querendo completar a sua missão e retomar o controle de sua alma, o Mestre pandemônio ataca com força total Jim Hammond, o Torche Humana e também os Vingadores, e assim consegue raptar os filhos de Wanda Maximoff e expulsá-los da existência, ao reaver os fragmentos de alma que necessitava. Os Vingadores reagem e decidem seguir o vilão para conseguir vingar os filhos de Wanda, indo atrás do Mestre Pandemônio para iniciar uma nova luta. Invocando diferentes monstros, o vilão estava subjugando os heróis mais poderosos da Terra, quando Hank Pym, o Jaqueta Amarela, percebe algo estranho. De acordo com a história contada pelo próprio Mestre Pandemônio, os eventos que fizeram ele ganhar os seus poderes eram muito recentes, acontecendo muito tempo após os filhos da Wanda terem nascido. O Pandemônio ignora e continua o combate contra os heróis até que o Toshumana Jim Hammond aparece com os últimos fragmentos que faltava e os entrega para o vilão. Finalmente, com as cinco partes reunidas, Mestre Pandemônio teve sua alma de volta e iniciou uma estranha transformação para conseguir retornar à forma humana, quando subitamente, Mephisto aparece em seu corpo. O príncipe da mentira enganou o nosso vilão de hoje. Na realidade, Preston foi simplesmente um fantoche, o seu arauto. Isso porque, quando Mephisto enfrentou Franklin Richards, o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, o jovem conseguiu derrotá-lo com seus superpoderes de manipulação da realidade. E mais do que isso, ele também dividiu o poder de Mephisto em seis partes, conseguindo dividir a sua alma. Uma dessas partes continuou com Mephisto, que, extremamente fraco, precisou fazer um pacto com o humano para que ele conseguisse reunir cada um dos fragmentos e, assim, permitir que o demônio reencarnasse em nosso mundo com força total. Ao ficarem frente a frente com Mephisto, os Vingadores sabiam que não eram páreos para tamanho poder e foram obrigados a recuar, pois agora existia uma poderosíssima e nefasta ameaça solta novamente pelo Universo Marvel. Sendo um dos vilões mais poderosos do Universo Marvel Comics, o Mestre Pandemônio possui o dom de invocar demônios com seus braços, possuindo ainda super força e super resistência, utilizando esses dons para enfrentar as mais diversas ameaças. E ainda possui uma outra habilidade: poder invocar a águia Aismodeus, que na realidade é um demônio controlado por seu poder para conseguir capturar com extrema facilidade cada um dos seus objetivos. Mas e você, Jovem Herói? Você é um fã do Arauto do Mephisto, o poderoso Mestre Pandemônio. Se você gostou desse vídeo, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like, Jovem Herói. Para mais origem, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eis